Bom dia! Agora eu estou aqui no campus Volta Redonda, na sala dos professores, e a gente vai dar uma circulada agora no campus. Peguei um momento de intervalo aqui, que os professores estão chegando e saindo de uma aula e outra, e a gente vai dar uma circulada no campus, dialogar com os professores, para a gente construir um projeto que dialogue com os campus. E eu quero saber o que Volta Redonda tem de demanda para o Conselho Superior. Por isso, já sabe, Volta Redonda também vota chapa 9 para professores do Conselho Superior.